Olha só meus amigos, estamos aqui numa fazenda aqui, ó Estou aqui passando aqui Na, na casa do meu amigo aí do canal Zé Maria Lima e fazendo alguns vídeos com o Rob do Zé aí, Olha que lindo gente aqui ó. Olha os, o gado todo no pasto aí ó. Maravilha Show de bola né? Então nós vamos procurar ali um plantio de milho pra nós ver um plantio de milho de perto hein? aqui o, o a cerca é tudo feito de estaca de é madeira né mas o, o de madeira de pinho de pino ou eucalipto aqui é eucalipto acho, acho que é eucalipto hein olha é tratado, de arameliso né é. tratado ó. o rapaz falou aqui ó olha que fazenda linda aqui ó maravilha olha ó. só verde gente aquela masenha ali é de Armazém para amendoim. Amendoim, né? Amendoim. É, aqui tem plantio também de amendoim, gente. Em outros vídeos, a gente mostrou aqui essa fazenda. E a gente hoje está aqui por perto Mostrou de longe, né? Ó, então aqui não é amendoim. Aqui não é passo para o gado. Mas nós vamos chegar lá. Aqui o meu amigo falou com o um patrão aqui da fazenda. Ele deixou nós fazer um vídeo, né? Olha só aqui. ó Bacana aqui. Muitas árvores, né? Olha só aqui ó, olha a grossura daquela árvore ali ó, que árvore que é essa Manoel? Isso aí eu não sei não, cara sabe, não sei se é, eu não sei dizer não, não, não, é, é, não é que eu não sei, é que eu não lembro, olha lá, a grossura dela, é poxa, é. olha só, mais umas aqui, acho que é a mesma, só, só, só é mais nova né? Bacana que é vale ó. Pra ver, pra ver, né? olha só aqui ó Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço Estamos aqui em uma fazenda A qual nós vamos mostrar para vocês Nós vamos mostrar os milhos, alguns pássaros Algumas vacas que tem nessa fazenda Nós vamos até um lago que tem uns peixinhos O rapaz já pegou uma espiga de milho e Nós vamos tentar pegar uns peixinhos com milho então, gente, vamos aí com o vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Olha só, ó, viu? Olha o peixinho aqui. Aqui é o pesca... É tilapinho, ó. Aqui é o pesca que solta, né? É. Aqui é, é. aqui é pesca por esporte, gente. aí, ó. Então, vamos ver se eu consigo pegar um, não. Né? Olha aí, ó. É com milho? Olha, isso aí. Bacana, né? É um lago aqui. Esse lago aqui dá o quê? Dá uns... Uns 7 metros por 7 um laguinho. Vamos ver, tá bacana aqui. Vou ver se eu pego um também. Então, Manoel, até deixa, eu... deixa eu ver se eu pego um aí. Olha só, vou ver se eu pego um também aqui, viu? Vou pôr aqui, ó. É o pescador é ruim. Eita, esse pescador. Esse então, pescador, milho aí. Esse pescador, mano. que o pescador aqui deixou o peixe comer. O meu milho foi embora. Deixa ele puxar a linha, deixa ele puxar a linha. Rapaz. Gente, eu tô aqui passando aqui um dia. Meu amigo Manuel me trouxe aqui. Gente, só alegria. Deixa puxar a linha. Ó, já colocou, já puxou. Hein? Não, não, deu uma puxadinha. Eu vou filmar aqui, Calma. Calma. Deixa ele puxar a linha. Deixa, deixa ele puxar. É, Deixa, calma. Calma. Calma. Deixa aí. Deixa ele fazer carreira, carinha. Deixa ele fazer carreira. Deixa aí. Eita rapaz! <risos> meu Deus do céu rapaz com ela mesmo não comer ali esse papo Deixa eu colocar aí Deixa eu colocar ali. Ah? Deixa eu colocar isso Ué o outro pode... Rapaz o pescador aqui tá difícil hein Gente, isso aqui é um laguinho aqui pra pessoa se divertir gente Isso aqui é diversão Pesca e solto né pesca, pesca esportiva aqui, isso é maravilha Ó. Vamos lá, vamos ver Agora vamos eu ver. pego, hein? Vamos ver agora eu pego. Vamos ver agora ó, ó, nós vamos já lá nos pibes, hein? Olha lá, olha o partido de milho lá na frente De abóbora, já tá mostrando aqui, ó. olha lá Não, não isso daqui é melhor. vai ser um peixe de Paz Opa, opa que é? pegou, não. olha aí, olha aí aqui, aqui não é de lata não, hein? Só aproxima. Essa aqui é uma... uma, uma é, não, esse aí é outro, eu, eu não peguei desse aí ainda Esse aí, opa Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Isso aqui não é tigaba não, isso aqui é uma... Isso é uma piabinha. Uma... Piaba, né? Piabinha. Vamos ah, soltar a piabinha não, lá. Não, mostra mais de perto, mostra mais de perto aqui. aqui mostra ó. mais ó. perto. aí. Ó. A piabinha aqui, ó. Aí, ó. Essa, Essa tá boa, hein? Ô meu Deus. Ó, vamos soltar lá na água lá. Vamos soltar. Ó. Vamos lá, vamos pegar outra. Cadê? Vai pe... Cadê o, o milho? Tá aí? Tá Não, sumiu. Ele tá aqui em cima. Ah, filho. tá aqui, o milho é aqui pra cima. Então deixa eu voltar aqui. Ô oh, rapaz, é divertido, é divertido o negócio aqui, hein? Maravilha, gente. Então, rapaz, eu, agora eu vou tirar um dia pra isso aqui, ó. Uma vez por mês, isso vou, aí é bom demais. Eu vou, né? vou sair com o Manuel, vai vir vou o mês não, mas pelo menos de dois, dois meses, se o Manuel me convidar aqui pra esse lado, eu tô vindo de novo. Geralmente é de 60 a 90 dias, vem aqui. Calma, calma, calma. Ah, sem. Entender, deixa eu sem violência, sem violência, porque o peixe gosta de tranquilidade. Vamos lá mostrar a isca. Opa, olha aí agora. Vai lá. Calma. Comeu a isca. Comeu a isca. Comeu a vamos isca. Lá milho, gente. Vamos lá. milho aí. Ah, eu vou tirar uma espiga de milho, né? Todinha. Aqui tem 200 caroços de milho. Então vamos lá. Aqui é, aqui, é, aqui, é, aqui é um negócio aqui é muito doido. Maravilha. Sem violência na hora de puxar, tá? Na hora que ela fisgar, eu tô mostrando aqui, ó. Olha lá, é tá indo. olha lá, agora, agora, oh, opa, opa, opa. Olha só, vem mais para perto, isso aí é outro. É, Essa tá, tá a barriga cheia, mano. aqui ó. Ela tá cheia, olha, mostra bem, bem pertinho aqui, olha, olha, olha. Só aí, ó. Chega. Oh, rapaz que coisa linda, tá cheia de filhote. Os meus de lapinho lá, lá, lá, lá em São Paulo, mané, na caixa d'água, tem, tem 30, tá tudo maior que isso aqui, Você ó. sabe que cada produção de um peixe desse tem 400 ovos, é? 400 óbvios. Então vamos soltar ele lá de novo, né? Vamos soltar. Porque nem, nem, nem fere muito ele aí, ó. Olha. Vamos soltar lá. Um... Eu, vou pegar, eu vou pegar ele de novo. Vamos lá. Eu... Já deixa o seu like aí, gente. Vamos, vamos colaborar aí, gente. Vamos colaborar. Olha, aprendi, ó. É, é... Ah, não. Agora você pegou outro. outro. É outro aí, ó. Menorzinho, ó. Menorzinho, velho. Menorzinho. Aí, com a mesma isca. É, exatamente. Agora O nosso ó. amigo José Maria tá se divertindo, hein? Ah, velho, isso a tá Olha, Olha a paisagem, gente, eu vou, dar, eu vou dar aqui um 360 grau aqui, irmão, dá licença aqui, eu vou dar um 360 grau aqui, pra você, pra você mostrar, pra ver aqui, 360 grau aqui, devagarinho. Eu vou dar 360 grau aqui pra você ver a paisagem aqui, gente. Olha que paisagem linda. Aí o casarão é onde é alugado para fazer casamentos, festa de família, entendeu? Que é, está sendo reformado, já está 12 meses ali. Ali para fazer festa ali? Para fazer festa, entendeu? Mostra o tucano ali em cima da. Aqui tem um tucano aqui em cima da, olha lá, em cima da casinha, tá vendo? Aí a gente se senta naquele banquinho ali, ó, com água guaranazinha, uma água gelada. Ninguém quer saber nem de, de ir para a cidade mais, entendeu? Olha aí, 360 graus aí, olha, gente. olha que paisagem linda. É o reflexo, eu vou, vou mostrar para vocês nesse momento agora. Tá se aproximando a hora do sol da partida, né? Dá um chazinho até amanhã, olha aí. Olha, olha que coisa linda aí. Olha o sol. Olha o sol, gente. É, é ó, é, mais, mais um. Aqui, ó. mais um. É. Já tô indo até lá. Vamos, 360 Dando, o nem foi nada... Dando 360 graus aqui, olha aí. Bonito, né? Olha o os dos cavalos, depois nós mostramos ele, né? Nós mostra ele lá, 360 graus. Aqui é lugar de a gente viver 100 anos. Olha só e... aqui, ó. Pronto. Nossa, esse aqui é pequenininho, ó. Miudinho. Mas tá cheio também, ó. Tá cheia a barrigueira, né? É, e tem tanto do peixe, meu amigo, é o seguinte, cara. O cara fica o dia e nem percebe, nem percebe. Pega é outra, é né? arrumar pra mim. Vamos pro mim. Pro... Tá. Opa, deixa eu ver aqui mais rapaz. <risos> rapaz! <risos> Esse... <risos> Esse cara é demais, velho. Esse cara é demais. Eu pensei que era aquele 2kg, velho. Esse cara é demais. Eu vou ligar aquele registro ali, só. Ligar aquele registro ali, cadê o registro? Obrigado que eu resisto passando. Eu gosto, eu gosto assim aqui, meu <música> amigo. Assim esse... ah, ele foi embora, vai ele é peixe, hein? Esse aí é não isso? foi embora? E... Olha só gente, o sol aqui está se pondo aí, ó. Maravilha. Então nós vamos ali agora para os milho, ó. Vamos mostrar ali os milho para quem nunca viu uma plantação de milho. Nós vamos lá agora. Antes de ir para os milho, ó, temos aqui as galinhas, ó. Você vê que as galinhas já estão se trepando aqui nas, no, pelinho, no pezinho laranjeiras. Então elas já vão dormir, ó. Olha, já estão fazendo aqui, fecha para dormir, ó. Estamos chegando aqui na plantação de milho, é uma plantação pequena né, e estamos aqui com o nosso amigo Manuel, e ele vai nos explicar aqui alguns detalhes, por que é plantado tão perto, porque que chega um certo momento que as pessoas, quem planta não limpa mais, porque não é tão necessário, olha que bacana aí ó. Não, pode tirar a máscara, a gente a, está a, a, a, a um, a, a um pouco distante, estamos mais de 3 metros aqui de distância, então você pode tirar a máscara. Hoje então, gente, isso aqui ó, é só um plantio de milho, é pequeno plantio, né? Aquele planto para o consumo, né? Comer. dá uma porção de milho para você ou cozinhar ou você fazer uma pedida de milho, né? Uma espiga de milho assada, muito gostoso, né? É, Esse milho é novinho, né, Manuel? Novo. É um milho de 40 dias. 40 dias, olha 40 só, né? Dias. Olha o tamanho da espiga. Se aproxima pra você ver é mais ou menos. Aqui, gente, eu vou aproximar, mas vocês vão ver, ó. Que eu tô aproximando no zoom do, do celular, certo? Não tô então, perto do Manuel. ó. Aqui, olha só. O milho aqui não dá menos de que 25 centímetros cada espiga. É um pouco mais lá para frente. Mas isso aqui, gente, isso aqui é que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o meu outro canal, né? Eu tenho um canal José Maria Lima. E esse canal aqui, gente, sempre que eu puder eu vou... Isso aqui, gente, é o carrapicho, ó. Isso aqui, se pegar na roupa ou então alguém pisar em cima, gente, isso aqui é perigoso demais. Ele... Isso aqui inflama no pé, né, Manoel? Inflama e você não consegue dormir de noite. E pega na calça. Isso aqui pra tirar da roupa, gente, da, da, da perna da calça, quando você anda. Manoel, man, chega um certo ponto que não é necessário mais tirar esse mato do milho, porque o milho já cresceu, né? acima do mato, ele não sente mais problema nenhum. Uhum. Agora, se o mato estiver no nível do milho, aí, no caso, quando ele está mais ou menos com 50 centímetros, o tamanho do milho e o mato está 50 centímetros, é obrigado a carpir ele, porque senão o milho não sai. Uhum. Terra boa aqui, né, Magá? Terra boa e outra coisa. Essa terra aqui ela é adubada com esteco de vaca, adubada com casca de amendoim, então aqui, toda a produção aqui é 100% aproveitada Pois é, gente. Então, tem mais coisa mais para mostrar para lá, lá ainda? lá, para É, vamos lá. Uma Ué. coisa que eu queria explicar para você é o seguinte. Toda plantação que tem pé de árvore mais próximo, nós temos uma perda de 10 a 15 metros de distância. Por exemplo, esse milho aqui está nessa situação por quê? Por causa da sombra desses pés de pau aqui. É eucalipto, né? É muito alto, eucalipto, né? Exatamente. A sombra dela não... não, não, não Perjudica, né? Prejudica, não deixa o milho sair como deveria sair. Olha só, gente, que lindo ali, ó. Atrás das árvores ali, ó. Vou puxar aqui um pouquinho. O sol está se pondo, gente. Olha só que fantástico, gente. Olha ó. Aqui já é outra, outro pedaço de milho mais novo. Porque quando se planta só para uso, você tem que plantar em intercalado. Você planta hoje em uma parte... Daqui a 20 dias você planta outra então você vai ter milho aí pelo um prazo aí de 60 a 90 dias Porque você plantou intercalado a plantação Pra você puder ter milho, é, vamos dizer, todo mês uma produção, vamos dizer, entendeu? Ali as abóbora? Deixa eu virar pra cá pra, porque tá de frente pro sol Olha só gente, ó, eu vou pegar daqui, olha ó, atrás das árvores aí, vou virar um pouco pra cá a câmera para poder o Manuel ficar mais focalizado aqui ó. As abobras aqui o depois que elas crescem Manuel não se usa mais capim né porque não, senão corta tudo né? Na realidade a abóbora ela, ela, ela gosta de, ela gosta de, de, de algo para ela se agarrar. A abóbora você não pode criar ela 100% no cento entendeu? Porque a abóbora ela gosta de tiver mato Para tem uma uma garrazinha Se você se aproximar Tem umas garrazinhas aqui ó, tá vendo? Essas garrazinhas que saem do lado da abóbora É a garra que ela se agarra Nos pés de, de, de mato Olha, Essas garras aqui Essas, essas garra aqui sai saem cada Do lado da folha Ela se alimenta ela sai uma raiz embaixo e sai esse talinho aqui para se agarrar nos pés de aves ou de qualquer outra plantação que está junto com ela para poder se alimentar de uma seda que o mato tem, que a terra não tem. Uhum. É dessa forma que a, a, a abóbora ela se alimenta e é mais fortalecida e cresce mais ainda. Se você deixar a abóbora sem nenhum mato do lado dela, ela, ela não tem aquela, aquele crescimento que deveria ter. Ou seja, ela não tem que se apoiar, né? Ela tem que ser... É de... a... Entendeu? É e a, é a, a... mãozinha dela que segura. Vou deixar aqui o mandel um pouquinho só e eu vou mostrar mais uma vez aqui o pôr do sol ali, ó. Atrás das árvores. Ela fica em baixo. Aí quando levanta o sol, aí as flores começam a sair, começa é. a sair o, a, a, o fruto menor. Traduzindo, ela gosta mais do, do sol, né? Do sol. Da chuva aí, e frio, ela não gosta muito, né? Não, ela para. Ela para, da, ela para a produção. Ah, olha só, então isso é muito importante, eu não sabia disso, ó. Manuel, um rapaz que trabalhou muitos anos na agricultura, pernambucano, né? O que aqui é o seguinte, existe, existe fruto Fêmea existe flor macho, a macho morre e a fêmea fica. Existem duas flores, uma macho e uma fêmea na mesma rama. Hum. Agora, agora o pôr do sol ficou bonito, ali, ó. ali atrás das árvores. Vou puxar, olha ali uma nuvem ali, ó. Vou puxar aqui o zoom para vocês. Aí, ó. Olha só que bonito, gente. Aí. Mas vamos ali para o nosso nosso vídeo. Essa plantação aqui já está produzindo. Ela está esperando sol, mas já tem porque aqui porque ela pega maior oxigênio. E onde pega mais oxigênio é, Realmente a, a, a produção já chega mais rápido Esse Gente, é... o, o Manuel está só Acenando com a mão, por quê? Porque aqui a tardinha, muito mosquito Não é não é mosquito mesmo do, Da plantação, isso, aqui é, isso aí é normal O Manuel vai mostrar para gente aqui ó. Quero mostrar, mostrar um aqui É uma broca que é de mercado De muita aceitação entendeu? Produz muito Deixa eu puxar aqui o zoom né, pra nós ver direitinho aqui, ó. Isso aqui é novinha, deve ter aqui uns dois dias, né, no máximo, né? É três, três dias. Três dias, né? Aqui já tem um que já tá mais ou menos quase no ponto de, de, de ir pro mercado. Olha aqui, ó. Hum. Tá Quer dizer que essa aqui é uma abobrinha de mercado, não é aquela que cresce grandão, não, né? Não, aqui é pro mercado. Vai ter mais outra aqui, ó. Hum. Essa aqui estão pegando mais oxigênio... A, a flor dela já reage mais rápido, tá vendo? Deixa eu puxar o zoom aí para ver. Aqui ainda tá o talinho da flor aqui. Ó. Tá vendo? Deixa eu, volto, deixa eu virar aqui, ó. Aqui. É bacana, né, mano? É. Tira essas folhi folhinhas ah, da frente aí. Isso, aí. Ó, beleza. E tem, e tem mais outra aqui, pequenininha aqui. Hum, aqui. Novinha. Tá vendo? Bacana. Tem mais outra aqui. Isso aqui dá isso aqui dá milhares de, de, de fruto, É, né? Dá milhares de fruto, Olha aqui. Olha aqui. É uma em cima da outra, ó. uma pequenininha aqui, tá vendo? Olha aqui, tá esperando o sol. Deixa eu puxar aqui, ó. Pra reagir, ó. Esses Sim. dias não, não. Deixa eu puxar o zoom aí, ó. Ó, uma novinha, ó. E tem outra aqui, ó. ó ainda... Aquela, ó. Você vê como cresce rápido. Ainda tá com a flor, né? É rapidinho. Calma aí, eu não peguei ela não aqui, ó. Calma aí. Olha, Olha ó. essa aqui, gente, ainda tá com a flor ainda. Eu puxei aqui o zoom. Sim. Você viu, ó? A flor ainda dela Olha, ainda. Tem que tem... aqui, ó. Tem entrar, tá Olha, ali, ó. Ali tem uma com a flor ali, ó. Manda a outra aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha só, ela subiu no milho aqui, ó, com a flor ainda. Né? Deve ter brotado ontem, por aí, né? já tem aqui, essa outra aqui, né? vendo? dar uma rodada aqui, já, o produto dá pronto pra você fazer, já ir pra panela, pra você fazer um refogado aí. Tá vendo, Olha aí, eu vou tirar o um matinho aqui, pra explicar pra vocês. O produto é assim, ó. Manda essa flor de milho aqui tá, tá, tá na frente, ó. Isso ela voltou tá vendo aí duas abóbadas também vai vai agora aqui saiu uma folha saiu um galho e saiu um fruto aqui saiu uma folha sa... morreu a folha morreu aí saiu um fruto e saiu uma outra galha e aqui olha cada um desses aqui é mais uma abóbora que vai dar tá vendo e aqui ó, outra outra folha saiu mais um galho e mais um fruto e mais um galho para o outro lado. São dois galhos que tem aqui, tá vendo? Aí? Então é isso aí. Por exemplo, se o sol levantar, aí a produção vai ser rapidamente. Uhum. Ela aumenta de, de 40% a 50% dentro de 15 dias. Hum, a produção. Tá Manuel, agora vamos deixar aqui as abóbora já vindo direitinho. Vamos lá para o gado lá? Vamos lá, vamos lá. Olha só, gente. Então o gado tá ali, ó. Gado anelório, eles são um pouco arisco. Então, você vai chegando aqui, olha, eles fica tudo. Admirado aqui olhando, ó. Eles não, ele não aceitam que você chegue muito perto. Não, vou puxar aqui o zoom para nós ver aqui, ó. Olha só, que bonito aí, ó. Olha que maravilha aí, ó. Um gado bonito. E olha só, o sol foi embora. Ó. O sol foi embora. Olha, olha só que lindo aqui, ó. Que paisagem, gente. Que maravilha. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E agora os passarinhos já pararam de cantar, que está escurecendo, né? Muita, muita terra, muita fazenda. Maravilha! Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Agradeço aqui o Manuel, um amigo do canal, José Maria Lima, que me ligou, eu deixei meu WhatsApp, ele, a gente conseguiu um amigo. E ele está me proporcionando aqui essa alegria, gente. Isso aqui não tem dinheiro que pague. Isso aqui é um momento único. Posso vir aqui milhares de vezes. É um momento único. Cada vez que você se com a natureza, é momento único. sou apaixonado por mato. Eu, enquanto mais pra dentro do mato, mais feliz eu fico. muito obrigado, Manuel, aí por esse dia maravilhoso. Me, me convidou aqui pra casa dele, aqui no interior de São Paulo, no, na cidade de Marília. É quantos lá pra cá? Não sei se vocês vão, Manuel são até aqui é 587 quilômetros, agora de Marília até aqui, a cidade de Pitana, tem 55 quilômetros, só a rodovia, é muito bom. E eu quero simpatizar agora, eu estou muito feliz por estar do lado do meu amigo José Maria e trazer ele, porque ele, eu percebi que ele é uma pessoa que ele gosta da natureza. E aqui você vive no meio dos passarinhos, você vive no meio, no meio desse. Do, do, do, do, do, do, Dessas coisas maravilhosas que nós alcançamos e nós vimos com nossos olhos, e eu senti o prazer de chamar ele para que pudesse é, curtir comigo esse momento de três dias. E eu estou muito feliz e quero que vocês é, acompanhem todos os vídeos que nós gravamos aqui nessa região. E daqui para frente, quem sabe nós vamos ter mais outra, outra oportunidade para mostrar coisas mais lindas que tem ainda por vir. Lembrando que a gente depende muito do criador, né? Se o Criador nos abençoar e nos, dar, e nos der uma nova oportunidade, estaremos aí no próximo vídeo. Um abração, não esqueça o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, minha gente. Tchau, tchau. Fui, até o próximo vídeo.